Aquele que está cantando ali, apesar de que não estava para ver a cor, mas ele é amarelinho. Como está escurecendo, né? não dá para ver a cor, mas sentou aquele ali e do lado tem outro machinho também. Outro machinho amarelinho também. Epa, não estava combinado isso aí não. Enquanto os dois machinhos estão ali, as duas fêmeas estão aqui embaixo comendo. Vamos ver se consigo ver. Vou mostrar para vocês a corzinha amarelinha deles. Ah, Voaram. Agora que vocês conseguem ver a cor. Olha que belezinha, gente. E para baixo tem mais um, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Ele ali, ó. Opa! Olha só que interessante, gente. Esse besouro aqui, ó. Faz até lembrar o besouro barbeiro. Se a gente começa a fazer assim nele, ele vai fingir que está morto. Aí pode fazer o que quiser com ele que ele vai fingir que está morto. E ele tem uma, uma, uma patinha que ele gruda firme, ó. Ó. Aí ele finge que está morto ali Ali o que acontece Já que ele tá aqui agora Tem duas glândulas lá dentro Que quando elas Unem os líquidos que tem Eles jogam um o líquido para fora Fede Tem um cheiro muito forte E se pegar Deus me livre guardo Como já aconteceu com meu filho Rafael Se pegar no olho Aí pronto Arde que só fogo. Olha como ele finge que está morto, ó. ó, Fingindo que está morto, tá vendo? Eu, eu... eu... eu... matei ele. Não matou não, ele não está morto. Como você matou se ele estava ali dentro de um... de uma vasilha que o vovô colocou ontem? Ah. É o outro então que você matou, não foi? Foi. Ah, sim. Porque Tem esse aqui dois. Não. Ah, tá. Tem dois. Aí ah, agora ele fica Ele já fingi... um monte, parede fingindo não. que tá morto olha lá, ó. Mas não tá morto não. Mas ele é. Assim, Só que é que assim. o seguinte, ele quando ele tá andando normal assim, se tocar nele, as glândulas que eu falei, elas ele voa. Mistura um, um, um líquido uh -huh. com o outro. E ele dá uma mijadinha para trás. Ah, é onde pegar é? isso. Quer isso, vovô? É um bizarro lá fingindo que tá morto, tá vendo? Mas ele não tá morto, não. Tem até uma, uma pequena jovem, formiguinha andando a sobre a ele, ó. Olha lá, ó. Não foi eu, não. Vai lá, que a mamãe pediu, vai. Olha lá, fingindo que tá morto, Ela não tá morto, não, ó. Todo mundo. Daqui a de pouco ele começa a se mover, quer ver? Só ter paciência que ele começa a se mover. É mesmo o negócio de Hã? A tá ali tem É, tem uma formiguinha lá, lá né? Olha lá, a formiguinha tá lá, ó. Eu olha nele. olha ó lá, ele mexendo. vai se mexer agora e vai e vai virar. Quer ver, ó? É só não tocar mais nele que fica ali quietinho. Ele pensa, bom, o perigo da morte passou, e agora eu vou. A aqui, ó. É a formiguinha, deixa a formiguinha aí, tá? Olha lá. Tem gente que tava morto, mas de morto não tem nada olha lá. Vai se esforçando até ele virar. nem consegue. Vai, conseguiu, olha lá. Já vi um bicho desse. Virou, tá vendo? Já vi um bicho desse. Agora vai embora pro mato. Deixa ele embora pro mato, né? E aí, isso. Ah, deixa ele embora pro mato. É. Meus amigos queridos, olha que interessante. Nesse momento eu posso mostrar para vocês. As aranhas já saíram de seus devidos esconderijos. E... Estão tecendo as, as teias e durante a noite essas teias ficam aqui para pegar possíveis é, insetos. né? E eu não vi, mas um rapaz disse para mim que se um morcego pequeno passar voando aqui também é pego. um paradinha algumas mas a maior parte está trabalhando ó começa aqui por exemplo a ah, volta de volta é E é interessante que elas vão descendo com as teias e se a gente passar vai relar na teia e aí elas voltam a fazer novamente onde a gente estragou. E pelo amanhecer elas vão embora. Simplesmente vão como assim dizer, descansar, né? A sua labuta. Mas estão aqui, ó. Ó. Muito interessante, né? Olha lá. Olha só. E trabalham uma auxiliando a outra, ajudando a outra. Uma comunidade, por assim dizer, né? Muito interessante, certo? Pessoal, essas formigas aqui, elas acabaram com os brotos de um pé de paina que tem aqui embaixo. Aí nós tentamos descobrir o, o ninho dela. O meu gerro já sabia onde é que era. Vimos aqui onde é que está o ninho dela aqui. ó. Aí vai ter que fazer alguma coisa, né? Senão vai matar tudo o pé de paineira. É uma pena, mas fazer o quê? É um bicho que pica? É um vagalume. Não é vagalume não, é um besourinho. Um besorinho conhecido vagalume. É assim. mas é esse negócio ele fica, o passarinho tô fica tô andando debaixo aqui mesmo da mesa. E olha a imagem que eu estou pegando aqui. Um Arapuá no centro de uma flor de bucha, do pé de bucha. Justo agora vem uma brisa dessa... Vamos embelezar mais a gravação. Olha só. É, meus amigos, já está escurecendo. Nós estamos aqui ainda na, na Labuta. Olha só que entardecer muito bonito. Falta pouquinho para terminar, bem pouco. Mas estamos na luta ainda. Muito bonito o entardecer, né? Muito bonito mesmo. Deus abençoe todos nós. Vocês que estão nos assistindo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, comente. Compartilhe, nos ajuda a crescer mais, para que a gente possa ter a condição de buscar matérias como essa para vocês. Quero já de antemão agradecer pelo carinho que todos vocês têm comigo, com a Madalena. Na verdade com a minha família, né? Não é só com o canal do Cício de Madalena, mas com a minha família. Vocês representam muito para mim, gente, para minha esposa também. E esse ano que vem, se o Senhor Deus nos permitir, vamos conhecer alguns inscritos que nos convidaram para ir até seu sítio, suas fazendas, suas chakras, para a gente tomar um café junto, nos abraçar e sermos felizes, que é isso que a gente tem que aproveitar dessa terra, não é verdade?